Quando eu morrer, eu acho que eu não vou pro céu Já fiz tanta merda que nem cabe no papel Sei que não tá mel, mas sobrevivo nessa merda Onde você vale o que tem, eu não tenho uma moeda Então cuidado com a pressa, melhor ser paciente Eu fui apressado e colocado num recipiente em geral é cliente desse mundo que é maluco você não viu nada e acha que já viu de tudo Vive reclamando, falando que não tem tempo Usar palavras bonitas que são levadas com vento Já não tento mais te convencer, não vim pra vencer Porque odeio disputa, mas ela vai prevalecer Não é difícil perceber, estamos todos se matando Competir é importante, a escola tá ensinando E as crianças estão crescendo frustradas Assustadas, programadas pra fazerem dinheiro e mais nada Renda per capita sempre atrás de capital Nossos desejos estão Virando bem material, sei que não sou normal Falaram que sou diferente, quanto mais eu cresço mas eu odeio essa gente, não tente me pôr pra baixo Porque hoje tô por cima, casa tá desarrumada Nunca fiz uma faxina, esse é o clima de quem caça Godzilla, cansado de hipocrisia Tipo Escobar vendendo cocaína, isso é magia E eu tô fora de lugar, tão covarde que não tenho coragem Nem de me matar